Muito bem, então agora a gente começa, depois de algumas confusões minhas, né, a falar realmente de forças de arraste lineares na vertical. Vamos tomar uh, o caso de um corpo caindo sob a ação da gravidade, esse caso a gente já estudou lá na física 1, mas sem a ação da, da, da força de arraste, e agora com a força de arraste atuando sobre o corpo. Okay? Qual que é a análise física da situação? O corpo começa com velocidade igual a zero, apenas a força gravitacional atuando sobre ele. À medida que ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando e, portanto, vai aumentando também a intensidade da força de, da força de arraste. Chega um ponto em que a velocidade é tão grande que a força de arraste se iguala, em módulo, à, à força gravitacional. Nesse ponto aqui, a somatória das duas forças é zero, e daqui não passa mais a força, a, não passa mais a força de arrasto, ela não cresce mais, ok? É, e aí, a, aí essa, essa bola, esse corpo, que eu estou tomando como uma esfera, cai com velocidade constante, que é o que a gente chama de velocidade, velocidade limite. E como é que a gente determina a velocidade limite do... Do corpo. Bom, na, no, quando o corpo atinge a velocidade limite, a resultante das forças é zero. Então, esse termo aqui é zero. Então, zero é igual a menos BV mais mg. Então, aqui, V, né, na verdade, é V limite. Okay? E, portanto, V limite é m, m uh, mg sobre sobre b tá então agora é uma, esse conceito aqui ele é bastante útil lembra que lembra que que aqui por exemplo a gente já vê né que aparece aquele tal aquele tal ali que a gente que a gente tinha tinha visto né aquele tempo característico de decaimento. A gente vai usar isso daqui um pouco mais para frente. Por enquanto, eu vou usar que mg é igual a b vezes v limite. Pega esse cara daqui, substitua aqui na para poder para poder é, para poder é, determinar a velocidade do corpo em função em função do do, do tempo. Lembra que isso daqui, Y2 pontos, é VY ponto, então eu tenho que MVY ponto é igual a, a menos BV, menos BV, menos uh, B, V, limite. Ou seja, né, eu tenho que m MVY ponto, é igual a menos B. V menos V... Bom, V aqui é Vy, né? Certamente. É Vy menos V limite. E agora? Agora é uma tarefa, é uma tarefa razoavelmente simples de a, gente, de a gente pegar e integrar, integrar essa equação para encontrar V em função de T. Esse cara daqui, então, eu posso... Dividido os dois lados por m, eu fico com dvy dt é igual a menos b sobre m vy menos v limite. Lembrando que v limite é uma, é uma constante. Tá? E agora posso posso Multiplicar os dois lados por dt e dividir os dois lados por vy menos v limite. Então eu tenho que dy sobre vy menos v limite é igual a menos b sobre m, menos b sobre m uh, dt. Eu lembro que menos b sobre m é 1 sobre tal. Então agora eu posso, eu posso integrar os dois lados, fico com uma integral, fico com uma integral de v vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, né? Dvy, vy menos V, limite é igual a menos 1 sobre tal integral de dt. Ora, dt vai de zero. E aí eu vou mudar aqui, né, já as as, as variáveis de, de integração. Tempo, vou integrar de zero até o instante t. E aqui, quando o meu quando o meu meu meu, meu cortar tá no instante zero, né, ele tem VI, ele tem v, eh, velocidade velocidade v 0 vy y zero. Okay? Como eu estou agora tomando como variável de integração isso daqui tudo, isso daqui vai ser v0, vy0, vy0 menos v limite, e no instante de tempo t, ele teria velocidade v de t, mas por causa da mudança de variáveis aqui, isso daqui vira v limite. E agora é mole de integrar. Isso daqui, a integra... essa integral aqui dá um logaritmo, ok? E vai ser... vai ser o logaritmo desse cara dividido por esse cara daqui. Então, vai ser logaritmo de v de t menos v limite sobre v0 menos v limite, é igual a menos t sobre tal eleva os dois lados, eleva os dois lados a, a E, e aí eu tenho que V de T menos V limite dividido por VY0 menos V limite é igual a E elevado a menos T sobre tal. Multiplico dos dois lados pelo denominador. E tenho que V de T é igual a V limite mais Vy0 menos V limite vezes E elevado a menos T sobre tal. Que é a resposta que vocês têm no livro. Né? O livro faz isso de uma maneira um pouquinho um pouquinhozinho diferente. Okay? Eu posso rearranjar agora os termos dessa dessa equação para deixar para deixar então com a seguinte com a seguinte cara v de t é igual agora eu vou vou reagrupar em termos de v limite tá então fica zero, v v y vezes e elevado a menos t sobre tal zero, v y vezes e elevado a menos t sobre tal mais v limite que multiplica 1 menos 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua, continua, uh, continua com a análise da, do, do movimento na horizontal sob a influência de uma força de arrasto linear.